Boa noite a todos aqui presentes, espero que estejam todos bem, saúdo também os irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais e agradeço a presença de todos, meu nome é Vânia, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Irmão de Assis, essa casa bendita que nos recebe com tanto amor. E assim, o tema da noite vai ser fora da caridade, não há salvação, é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para aproveitarmos é, esse ambiente que foi preparado desde o início do dia, desde as primeiras horas, pela espiritualidade que aqui se encontra, eu convido a todos a fechar os olhos, a serenar os pensamentos, a acalmar os corações, sentindo neste momento a presença do anjo guardião, do nosso companheiro de todas as horas, que ele possa estar nos envolvendo em muito amor e luz. Neste momento, sentindo a presença, mentalizando a imagem de Maria de Nazaré, nossa Mãezinha querida, que ela nos envolva com o seu manto azul de paz e nos ensine a amar e perdoar todos nossos irmãos incondicionalmente. Amparados pelo amor de Maria, chegamos diante do nosso Mestre Jesus neste momento nós possamos sentir sua presença bem pertinho de nós e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome amparados pelo amor do nosso mestre chegamos diante de Deus nosso pai criador de tudo e de todos senhor das nossas vidas e vamos saudar a sua presença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 E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Como eu falei, o tema dessa noite vai ser fora da caridade, não há salvação. Caridade que é o tema central do ensinamento de Jesus. É onde ele concentra toda a sua moral. A caridade. E fora dela não há salvação. Mas que salvação é essa? O que significa a salvação? É um local? aonde eu vou me dirigir assim que eu desencarnar? É um espaço? A salvação ela vai além dessa questão dogmática do céu e do inferno. Na verdade, a salvação é nosso estado de espírito, é aquilo que nós vamos construindo durante a nossa jornada, durante a nossa encarnação. Então, essa é a salvação, é aquilo que nós vamos adquirindo com os nossos aprendizados, com os nossos desafios e cada um de nós sabemos quais são esses desafios e como ele nos aflige na rotina do dia a dia, em situações diversas da nossa vida, né? Então, para falar de caridade, eu trouxe para a gente iniciar aqui essa reflexão, a pergunta 866 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar o seu próximo é lhe fazer todo o bem que está em nosso poder. E é o que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não, não está restrita na esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Então, aqui é col colocado a caridade material, aquela que quando nós nos dispomos a tirar algo de nós, para um próximo, para um irmão que está com algum tipo de sofrimento, ali está o momento onde eu demonstro um viés da caridade, que é a generosidade. Então, eu estou pensando no sentido realmente da humanidade. A dor do outro me pertence. Então, eu vou dispor de algo que eu tenho, material, e vou doar ao meu próximo. Essa é a caridade material. É a caridade necessária para que é, nós nos ajudemos uns aos outros, porque é, nem todos têm a mesma disponibilidade para as lutas diárias. Então, a minha generosidade faz com um que eu auxilie o meu próximo. Mas Jesus, quando ele coloca é, a caridade e que ela envolve a nossa salvação, é realmente a caridade moral. Porque, como eu já disse, é o tema central da palavra de Jesus, a caridade. Porque ela abarca é, outros valores, tantos valores. Para eu exercer a caridade, eu preciso ter generosidade, humildade, respeito, benevolência, compreensão, tolerância, todos os outros valores éticos, morais e principalmente espirituais. Então, quando eu penso nessa questão, que a minha salvação envolve... Esse, essa caridade que precisa crescer nas minhas relações, principalmente com o meu próximo aquele próximo que convive comigo dentro de casa todos os dias o meu marido, a minha esposa os meus filhos, a minha sogra, a minha cunhada aquele próximo que compartilha da minha vida todos os dias eu estou realmente praticando a caridade, eu consigo ser tolerante, eu consigo perdoar pequenas falhas, eu sou indulgente, eu consigo perceber que aquele ser que convive comigo, ele não ainda conseguiu conquistar é, os mesmos aprendizados que os meus, eu ouço meu filho eu, eu consigo escutá-lo antes de repreendê-lo? Eu, eu tenho esse, essa capacidade? E no meu trabalho? Eu, me, eu fortaleço o grupo que está comigo? Eu sou generoso em partilhar meu conhecimento? Ou eu, alguns momentos, eu sou é, é ciumento, eu... Eu fico incomodado como o meu superior trata um colega? E no trânsito? Como é que é a minha conduta? Então, todos os dias, nós precisamos fazer essa pergunta para nós, né? Todos os dias. Como é? Porque, a grosso modo, quando eu, eu me questiono, eu sou caridoso? Eu lido bem com a caridade superficialmente? Eu vou dizer que sim. Porque eu, tenho uma, uma, eu tenho uma conduta ética, eu tenho uma conduta moral. Que, que não prejudica sim, seriamente o outro. Mas realmente eu estou praticando a caridade em todos esses locais que a gente está colocando aqui. Porque a busca que nós temos que ter é realmente do autoconhecimento. O autoconhecimento dói, dói. Se eu for realmente olhar para mim com muita seriedade, com muito compromisso, entendendo realmente o que o outro precisa de mim, mas a extensão. Da palavra caridade é um conhecimento que dói, que gera desconforto realmente. Mas é por isso que Jesus, que é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade, não há salvação. Então a conquista não, não, não se deu das minhas encarnações passadas e eu vou precisar de muitas ainda para chegar a esse ponto. Nós sabemos que nós vivemos um momento muito difícil no nosso planeta, né? Avançamos muito já. Eu vejo com muito otimismo o como a humanidade já avançou e como o, o a pandemia trouxe essa questão também, né? De como a, a ciência se uniu para um bem comum, para um bem de, de todas as nações, mas a essa, essa questão de, de eu fazer a minha parte, será que eu estou fazendo de verdade? Será que realmente eu me conheço a ponto de perceber aonde é que eu falo? Lógico que nós temos a determinação diária, de nós temos a vontade diária de, de fazer o melhor, mas que não saibamos também é, eu me cobro muito isso a saber cair e levantar com dignidade né hoje eu não dei conta disso mas eu tenho consciência que eu poderia ter feito melhor eu caí mas vou levantar tantas vezes eu errar tantas vezes eu vou buscar pela minha consciência uh, eu vou trazer também para vocês que é do livro do Evangelho, é, do capítulo 15, uma, uma fala de, do, do apóstolo Paulo. Paulo, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, um dos maiores perseguidores de Jesus, da sua passagem pelo nosso planeta. E ele perseguia Jesus e seus apóstolos. E ele teve, assim, a misericórdia de Jesus e ele conseguiu ser tocado por ele. E na entrada de Damasco, quando ele estava aí, em um momento de, de busca mesmo, de pessoas que partilhavam a caminhada de Jesus, ele foi tocado e ele teve... Não foi bem uma visão, ele ouviu Jesus perguntar, Saulo, por que me persegues?" E naquele momento, ele mudou completamente a concepção de vida dele. Mas para ele mudar essa concepção, ele passou um tempo no deserto, distante de todos. Ele teve alguns companheiros ali que, que tinham é, a, a, os ensinamentos de Jesus incorporados e tinham sido perseguidos também por ele, mas ele teve que ficar um tempo afastado, num deserto. Então, eu acredito que para nós buscarmos a nossa melhora íntima, a nossa... O nosso crescimento espiritual, esse autoconhecimento, ele se transforma um, como se fosse um deserto para nós, né? É, é uma discussão entre com a gente mesmo e mais ninguém, porque só nós nos conhecemos bem. E evidentemente que a gente conta com o apoio de toda a espiritualidade como nós iniciamos a nossa oração, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, ele que nos intui, ele que nos auxilia. Então, a importância de todos os dias eu estar em oração, no início do dia, no final do dia, para que eu peça auxílio, para que esse meu conhecimento em relação aos desafios que eu preciso enfrentar para alcançar a minha salvação, seja fortalecida pelo plano maior, seja sustentada pela espiritualidade. Então, o ensinamento de Jesus é a chavinha, mas é uma pena que nós conhecemos tão profundamente, a gente tem aqui uma riqueza tão grande para saber esse caminho, e a gente tem uma dificuldade tão grande de segui-lo. Então, nós realmente precisamos do apoio da espiritualidade. A gente precisa estar em oração e vigiando sempre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Para que a gente possa avaliar aonde é que a minha determinação precisa de um maior investimento. Aonde é que eu encontro a maior dificuldade em me transformar. Então, Paulo, o apóstolo de Jesus, depois que ele se tornou Paulo, ele foi o maior divulgador de sua palavra. Ele percorreu todos os lugares possíveis para poder passar a palavra de Jesus. E, aí, e quando... É, tem uma passagem lindíssima no Evangelho, que eu vou ler para vocês. A necessidade da caridade, segundo, Paulo, segundo São Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como metal que soa e um sino que tine e ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce, é benigna, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a justiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas a mais excelente é a caridade. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 7. Então, se o apóstolo Paulo trouxe uma mensagem tão linda, colocando a caridade como centro do ensinamento de Jesus e no capítulo 15 é nos colocado, fora da caridade não há salvação, nós temos aí o um longo caminho a percorrer, mas com muita esperança, com muita fé. E que essa fé faça com que a gente realmente transporte os nossos maiores desafios. Que a gente encontre a força de vontade e a determinação. Não vai ser nessa encarnação, nem nas próximas mas que nós iniciamos, que nós nos aproximemos cada vez mais da palavra de Jesus, porque esse é o caminho, não existe outro. Uma hora nós vamos iniciar. Então, se nós estamos aqui hoje todos reunidos, que a gente se fortaleça com esses ensinamentos, que, eles, que a gente se fortaleça, com a espiritualidade que nesse momento aqui está nos abraçando, nos acarinhando, nos protegendo e que a gente peça a Deus todas as manhãs determinação porque, e disciplina, porque esse caminho exige também muita disciplina e, e, e sem essa disciplina nós não vamos também a lugar nenhum. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e neste momento eu convido a todos a fechar os olhos novamente, a mentalizar a imagem de Jesus e rogar ele com todo o nosso coração, com toda a nossa fé. Que ele nos auxilie a buscar essa palavra central do seu ensinamento, que é a caridade. Que nós possamos ter forças para lidar com as nossas más tendências. Que a gente saiba percorrer esse caminho, esse caminho que compete só a nós esse caminho do autoconhecimento, de saber realmente onde se encontram nossas falhas e que Ele nos dê muita disciplina, muita sabedoria e que nós possamos estar sempre vigiando as nossas ações. E pedimos a Deus que toda a sua misericórdia nos envolva, Nesse momento que a gente leve essa luz para os nossos lares, que essa luz se intensifique sempre na nossa vontade de nos tornarmos pessoas melhores dentro dos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nessa vida social que nos pertence e que possamos Estar aqui novamente na próxima semana para fortalecer a nossa fé e a nossa vontade de seguir os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. <risos>